Bora falar de música, galera! E aí, meus Cookie Monsters, mais um mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio 6 e vocês estão aqui no Leite Com Biscoito. Oh my God, o Otávio está aqui no domingo! Eu estou aqui no domingo, galera. Eu decidi, por esse mês de abril, fazer vídeos de quinta e domingo pra ver no que, que dá, pra ver se vai ser legal. E é isso aí. Vocês vão me ver duas vezes na semana agora. Então, se der bom, a gente continua Se não der bom, fica só pelo mês de abril vocês é eu que é um mês especial E é isso aí, acabou Muita gente, muita gente que viu 50 Fatos sobre mim Ficou, tipo, se perguntando Por que diabos eu não tenho música no meu celular? E se eu não escuto música? E se eu não gosto de música? E música? Ah, meu Deus, Otávio! Eu não música! Não, gente, eu escuto música, só que eu não tenho músicas no meu celular Porque eu costumo gravar com ele, fazer vídeo e tudo mais Então eu preciso de um espaço meio grande nele pra eu poder colocar os vídeos E, tipo, a música tava ocupando muito espaço E a gente tem o um YouTube aí pra isso, né, galera? Então a gente escuta música pelo YouTube Então tudo bem, você precisa pôr tudo no seu celular E é isso aí Então, hoje eu decidi trazer pra vocês as minhas 10 músicas mais ouvidas E se vocês gostarem, eu posso trazer uma vez por mês essa coisa de música que eu mais escuto Música do mês, tralalalala Então, vamos lá! Se o YouTube não me bloquear e me deixar mudo lógico A primeira música dessa lista É Stitches, do Shawn Mendes É maravilhoso, tipo Eu tô muito viciado nessa música Tipo, pra caralho, assim Então, escuta aí I Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it love If I quit calling you my lover Move on a música número 2 é Save My Soul, da Jojo E a próxima música é Confident, da queridíssima, maravilhosa diva, meu Deus, Demi Lovato É uma música brasileira da drag, queridíssima, maravilhosa, que estava cantando Amor e Sexo, Pablo Vittar. Vou sair, vou pro. Olha lá, que chegou, é o meu DJ, vou me acabar. DJ, Padro som não quero saber mais de ninguém. DJ E essa é do tão platinado quanto eu, Justin Bieber. What do you mean? What do you mean? What do you mean? A música é uma de baladinha Chamada I Took A Peel Do Mike Ponsner Eu acho que é assim que fala Se não for assim, me perdoe, me desculpa Vai ficar assim que eu falo e foda-se I'm a real big baller I made a million dollars And I spent it on girls and shit You don't wanna be high a próxima música é daquele cara que só queria ser um menino normal, que saiu, abandonou os amiguinhos que ainda estão tudo ganhando dinheiro para gravar Pillow Talk do Zayn Malik. Will you É assim, muito fácil de cantar, é só você enrolar, se for nem que É a nova música da nossa queridíssima Rihanna, Work. Work, work, work, work. me, I work, work, work, work, work. It's in me, do me, der, der, der, der, der, der. me, do me, me, interior, sabe? É para você catar todos os seus sete véus do deserto, e dançar ali, ó, trazer o seu o seu árabe de dentro e traz o cheiro interior e dança com Linon de major laser. Só yes, so Em toda a loirice platinada dele de novo Sorry Remix Remix de Justin <risos> E pra finalizar é isso Mais uma vez nosso queridíssimo platinado Justin Bieber com Sorry Is it too late now to say sorry Cause I'm missing more than Justin que você teve na vida foi pelo ele <risos> Droga É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Essas são as músicas que eu estou mais Escutando no momento Se você não conhecia alguma, se você conhece Se você gosta, deixe seu comentário aqui embaixo que eu gosto muito de saber Eu espero que vocês gostem dessa onda que eu tô trazendo pra vocês De vídeos de domingo É isso aí, até a próxima e falou